Oi, a ESA confirmou que no dia 9 de setembro desse ano, de 2019, um objeto de 20 a 50 metros vai errar a Terra, ou, que, ou seja, não há perigo. Vamos conhecer essa história? Bora! O asteroide 2006 KV89, um objeto pequeno de 20 a 50 metros de diâmetro, estava nos noticiários ultimamente por causa de uma chance muito pequena de uma em 7 mil de impacto com a Terra em 9 de setembro de 2019. No primeiro caso conhecido de excluir o impacto de um asteroide através de uma não detecção, a ESA e o European Southern Observatory, o ESO, concluíram que esse asteroide 2006 KV89 não está em rota de colisão este ano e a chance de qualquer impacto futuro é extremamente remota. Os asteroides vêm e vão literalmente muitas vezes frustrando os astrônomos. Você pode avistar uma rocha espacial rompida, fazer algumas medições para diminuir suas órbitas e dias depois ela desaparece, permanecendo potencialmente inobservável por décadas. Em geral, quando um asteroide tem uma pequena chance de impactar a Terra, outras observações e medições são feitas. Esses dados astrométricos refinam nossa compreensão do caminho do asteroide, melhorando nossa compreensão do risco que ele representa e, muitas vezes, excluindo qualquer chance de colisão. No entanto, o caso do asteroide 2006 KV89 é peculiar. O objeto foi descoberto em agosto de 2006 e depois observado por apenas 10 dias. Essas observações sugeriram que tinha uma, uma probabilidade de uma em 7 mil dele impactar a Terra em 9 de setembro de 2019. Após o décimo dia, o asteroide não foi observado e não foi visto desde então. Agora, depois de mais de uma década, podemos prever a sua posição com uma precisão muito baixa. Como resultado, é extremamente difícil para os astrônomos reobservá-lo, já que ninguém sabe exatamente aonde apontar o telescópio. No entanto, existe uma maneira de obter as informações necessárias. Embora não saibamos exatamente a trajetória de 2006 do KV89, sabemos onde ele apareceria nos céus se estivesse em rota de colisão com o nosso planeta. Portanto, podemos simplesmente observar essa pequena área do céu para verificar se o asteroide realmente não está lá. Dessa forma, temos a chance de excluir indiretamente qualquer risco de impacto, mesmo sem realmente ver o asteroide. E é precisamente isso que a ESA, o Observatório Europeu do Sul, o ESO, fizeram em 4 e 5 de julho, como parte da colaboração contínua entre as duas organizações para observar os asteroides de alto risco, usando o Very Large Telescope, VLT, Taeso. Tá Equipes obtiveram imagens muito profundas de uma pequena área do céu onde o asteroide teria sido localizado se estivesse em vias de impactar com a Terra em setembro. Nada foi visto. A imagem acima mostra a região do céu onde o asteroide 2006 KV89 teria sido visto se em rota de colisão com a Terra esse ano, as três cruzes vermelhas revelam as localizações específicas aonde o asteroide poderia ter aparecido como uma fonte única, brilhante e redonda se ele estivesse em rota de colisão. Mesmo se o asteroide fosse menor do que o esperado, com apenas alguns metros de diâmetro, ele teria sido visto na imagem. Qualquer tamanho menor que esse e o VLT não poderia ter visto, mas também seria considerado inofensivo, já que qualquer asteroide desse tamanho queimaria na atmosfera da Terra. Bom, gente, era esse o assunto que eu queria trazer para vocês. E preparem-se, né? Vem aí as teorias da conspiração novamente. Vamos vender camisetas. Olha só, essas camisetas aqui. Vamos vender, vamos ganhar dinheiro com elas, porque elas vão fazer sucesso. Um abraço a todos. Muito obrigado por terem assistido. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.